Tô fazendo vira, tô fazendo vira. Vou pegar na rua, vou pegar na rua, tá mano, tô chegando, tô chegando, Knight. Olha o tempo dele, olha o tempo deles. Boa, Nike, agora ficou. Nossa, Caralho! Bomba plantada! Nossa, não é Nossa. ele nice. tá me afastando rua rua não não tem mais treino não tá bom tá tá que isso highlight gravei chupa essa balinha tensa aí chupa chupa eu gravei chupa No. Oh, mas o sniper eu peguei no pé, mano. Eu peguei o sniper no pé ali, velho. Eu tiro no pé.